É uma maneira boa e divertida e diferente mesmo de aprendizagem. Uma vez fui fazer uma prova e tinha uma questão, e aquela questão que tinha era muito parecida com as questões que tinham no CAN. Eu me baseei no CAN e eu consegui acertar aquela pergunta. Sempre tem uma pergunta, uma pegadinhazinha, mas é, eu fico muito feliz quando eu consigo dar uma sensação de orgulho, tipo, ai, ah, eu consegui. E eu acho que essa recompensa que de se sentir orgulhoso de conseguir, eu acho que é bem, bem forte, assim, bem presente. Antes eu tirava 8,5, e meio, e meio, e agora eu já consigo desenvolver bem melhor um trabalho, consigo tirar nove e meio, às vezes um 10. porque era sempre ali, caderno, estojo, lousa, copiando, com o canão, junta todos os amigos, aí a gente se diverte, brinca, um ajuda o outro, eu acho isso muito legal.